Fala mestre, tudo tranquilo? Eu sou o prof Rafa Sisson, do canal Física Fácil aqui do YouTube, e tô no Bio Explica para te dar uma dica de física. Qual é que é a boa de hoje? Lançamentos no lançamento horizontal. Imagine que uma questão, mestre, te traga a seguinte situação: dois objetos, objeto 1 um e objeto 2, são lançados horizontalmente de uma mesma altura inicial. Sabe-se que ao atingirem o solo, os dois objetos, a distância alcançada pelo objeto 2 é o dobro da distância alcançada pelo objeto 1. Um. A questão te pergunta qual é a relação entre as velocidades iniciais dos dois objetos? E aí, como é que responde essa parada, hein? Vamos lá, que o prof. Rafa vai te explicar. Mestre, eu sei que os seus objetos são lançados horizontalmente da mesma altura. Isso significa que ambos levam o mesmo tempo para atingir o solo. Mesmo que as velocidades sejam diferentes, os tempos que demoram para cair no chão são iguais. O tempo de queda de um objeto lançado horizontalmente não depende da velocidade inicial de lançamento. E, se eu sei disso, eu posso relacionar os alcances, um sendo o dobro do outro, com as velocidades e com o intervalo de tempo. Por exemplo, eu posso escrever aqui, mestre, ó. Se o alcance do corpo 2 é o dobro do alcance do corpo 1, um, eu sei que a velocidade inicial horizontal do corpo 2 vezes o intervalo de tempo que levou para ele chegar ao solo, cair, é igual a duas vezes a velocidade inicial do corpo 1 um, vezes o intervalo de tempo que ele leva. Mas, professor, por que você que só usa essa velocidade inicial na horizontal, hein? Mestre, olha para cá. Ó. Se o alcance é horizontal, qual é a velocidade que importa para saber a distância que ele alcança horizontalmente? A velocidade horizontal. Como os tempos de queda são iguais, é claro que a velocidade inicial do objeto que foi lançado e chegou ao alcance, que é o dobro, será o dobro da velocidade inicial do objeto que foi lançado e alcançou metade da distância. Ou seja, no lançamento horizontal, duas coisas para saber dessa aula, o tempo de queda não depende da velocidade inicial de lançamento e somente da altura da qual o corpo foi lançado. E a próxima é que o alcance é diretamente proporcional à velocidade de lançamento horizontal desde que o desnível vertical entre o início e o fim do movimento sejam os mesmos. E aí mestre, sabia dessa? Olha que simples isso para ser perguntado no vestibular e aparentar ser uma questão difícil. Então, para ficar tudo bem fácil, né? Tu pode acessar lá o bioexplica.com.br e assistir as aulas de física comigo. Mas antes de fazer isso, peço um joinha aí para esse vídeo. Se tiver alguma dúvida relacionada a isso, quer fazer aí nos comentários, né? Quer falar alguma coisa sobre essa aula, fique à vontade. E antes ainda de ir lá no Bioexplica, por favor, né, mestre? Acesse o Física Fácil aí no, no YouTube. Com, te inscreve no canal lá para receber mais dicas também, que não são só as do Bioexplica. E curte a aulinha lá também. Muito obrigado pela atenção.